E aí, pessoal, tudo certo? É o seguinte, hoje é a Gameplay de Super Mario 64. Olha aqui. Eu com 121 21 estrelas. Uma outra descapassa de fada, né? É, eu acho que sim. Hum. Aqui. A gente vai até se lançar num canhão Tá aí cego aqui Porque eu tô gravando na minha garagem Meu Deus do céu Meu tô do céu Eu não quero que o Yoshi Simplesmente se suicide não Eu quero que o Yoshi fique morando aqui na montanha Eu não quero Matar vocês Você é o melhor? uma pessoa do mundo. eu vou tentar fazer algo diferente. meu Deus do céu, ergue! o céu? onde o céu? Foi muito alto. Eita. A gente vai entrar naquele canhão ali. Nossa meu! E morreu. Pessoal, hoje o desafio é a gente tentar jogar uma fase quase que impossível. De um modo fácil. Esse é o modo mais fácil de você conseguir passar dessa fase se você tiver os chats. Agora vamos lá. E pessoal, eu espero que sentido. E fui!